Oi, gente, tudo bem? Vocês já sabem da campanha Todos por Um. Pessoal, é o seguinte, hein? Você com apenas um real pode ajudar o nosso canal a seguir em frente com as suas produções. Não deixa de fazer qualquer doação de um real, de mais, é claro, para esse Pix que tá aparecendo aqui. Mas com um real você mantém a gente sempre em movimento. Isso aí, pessoal. Ajudem, ajudem, ajudem. Ó. Um realzinho só, hein? E aqui agora, é o pix. bora assistir mais um episódio. Vamos lá, Na vamos lá. Tô ansioso, tô ansioso. Olha só, você vai me devolver tudo que você roubou agora. Eu vou até o inferno atrás de você, caralho. Um salvo, aqui. It's the Eu só preciso sair daqui, me ajuda, por favor. É você, né? Me ajuda. Bora. Vamos. Ah. Ah. Ele foi. Cara, muito obrigado. Eu não sei o que eu faria se não fosse você. Se ele me pegasse, eu tava lascado. Não, agora tá tudo bem. Acho. Mas, cara, não é a primeira vez que a gente se esbarra, hein? Se tratando de uma cidade... É tão grande. Parece que você significa alguma coisa. Quem é você, hein? Salomé, criatura. Tá todo mundo atrás de você. Mostra o grupo está parado te esperando. Salomé, você tá bem? O que foi? O que você com o puxar? no assim, sabe? Mas é que eu... Sei lá, sabe? Problemas com os lugares. Assim como você também teve... É, o seu boy... Enfim, Martinha, Jabil, Rita... Eu sei que todo ser humano passa por isso assim, mas... Pra você ver, eu não fiz nenhuma, não passei nem batom... Já sei, vamos passar um batom... dar uma cordada nesse rosto... Esse vermelho, sensação... Não, não, não! não Deu seu Não, não, não, não, não, não, vermelhão não! Pode ser uma coisa mais núteis, uma coisa bem mais apagadinha. nem pode. Coisas apagadinhas? Desde quando você usa coisas apagadinhas? Desde quando o Otto começou a intervir nas minhas roupas, entendeu? De botagem, né? Nas minhas roupas cavadas. Nas minhas unhas, nas minhas bijus, entendeu? Na minha maquiagem, no meu batom. Manda o Otto pastar. Ah, como se fosse fácil, né? Ou até mandaria, mas assim, ele me mandaria embora, né? E ficaria longe da minha vida. Se bem que me mandar embora até... Tudo bem, eu não ligo, mas eu não consigo viver longe, sabe? daquele Cavalo, machado ou larga. Olha só. Você pode amar. Você pode se apaixonar. Você pode ser insanamente louca pelo gofe. O que não pode ser cancelado por ele. Entendeu? É? Quem decide o que veste, o que usa, o que passa, é você. Se ele te conhece, ele confia. Não é uma roupa curta, justinha, que vai fazer a mulher atrás do homem. Ele está sendo machista, isso sim. É uma pode rolar uma justa causa. Mas acontece agora que você se uma mulher, sabe que está uma entende agora, entendeu? Não entendo nada, minha querida. Se ele começar a te apagar, a tirar seu brilho, você não é mulher que vai estar ao lado dele. Ele te conheceu como, hein? Vamos passar um bebê de sensação nesse rosto? Sim! A Martinha vai te deixar linda, uma escanda, você entendeu? E eu vou colocar aqui, ó, um aplique nesse grupo, vai te deixar linda. Pronto, coquinho. Vamos lá. Okay. Opa, tudo bem? Tranquilo. Você deve ser o Levi, né? Isso, você é o Jardel, né? Isso aí. Tudo bom? Tudo bom. Pô, desculpa te receber assim, do nada, em casa, mas como você pediu urgência na consultoria, foi a única maneira que eu encontrei. Nada, tranquilo. É que me recomendaram esse serviço e eu fiquei sabendo que você é muito bom no que você faz. Ah, que isso, obrigado. Nada. Você aceita um café, uma água, alguma coisa? Não, não, tô tranquilo. É que, pensando assim, sabe, pessoalmente, você tem uma imagem totalmente diferente do que eu tinha ah, idealizado. Sim. É, você achou que eu era um cara nerd, com espinha, casaco, óculos, né? É, quase isso. É, todo mundo acha isso. Quase todo mundo, né? Bom, mas o que que esse nada convencional na lista de sistema pode te ajudar? Tá mais calmo? Aham. Uhum. Tô sim, obrigado. Não quer começar a falar? Eu acho que... você tem muita coisa pra me contar, né? É uma longa história. Questão de família, sabe? Meio... de eles... aceitarem de eu ser... Gay? É. Isso. Aquele cara que você viu ali, ele é meu padrasto. Minha mãe casou com ele e transformou nossa vida no inferno, sabe? Ele é um babaca, um idiota, cruel. E eu fugi dessa crueldade dele. Eu peguei um dinheiro que a minha mãe guardava para emergência, meu irmão até me ajudou e ele não gostou nada disso. Mas o dinheiro era da minha mãe, tá tudo bem. O meu irmão até, até já falou que ela aceitou. Ela tá até feliz que eu tenha fugido. Naquele momento ali eu tava procurando emprego, sabe? Deixando o currículo e tal. E ele apareceu bem na hora. E aí eu meti o pé, senão... Eu não sei o que teria sido de mim. Uau. história. Aquela primeira vez que... Eu te vi... Era a primeira vez aqui? É. Eu... Tinha acabado de chegar na cidade. É, mas... Você já tá instalado? Tá precisando de alguma coisa? Não, eu, eu, eu tô bem, tá tudo bem. Eu, eu tô ficando numa pensão, é longe daqui. É, trem, metrô, mas eu até gosto disso aqui no Rio, sabe? E a dona da pensão é, é bem legal, bem gente boa, então eu sou super bem tratado. Que bom. Mas você ainda não me disse seu nome. Eu me chamo Ícaro. Prazer Ícaro, Jonathan.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 Que cama é essa? Como é que eu vim parar nesse quarto? Ô, Michele. Oi. A gente não vai embora, não? Pô, já, já estamos aqui há quatro horas e não tem nenhum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 Mas já, já vai embora? Já? Mas o quê? Você já achou o Pierre? Você achou o seu dinheiro? O dinheiro, não. Mas eu vi uma coisa muito além do que você nem percebeu. Passou uma mulher aqui conversando com os vizinhos, você nem se deu conta. Era mãe do Pierre. Eu sabia, eu não ia me enganar desse lugar. Agora é só esperar para eu poder pegar, colocar minha unha no jugular lá dele.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 Isso. É certíssimo. É falar com a Lu. Então vambora. Ih, não me olha com essa cara não. Porque enquanto ela estiver na minha, a gente tem luz na escola. Vambora. Então vai, vamos, vamos encontrar a Kalu. Kalu. com a Lu. Com certeza. Ué, tá me olhando com essa cara por causa de quê? Desce pra empurrar a teu vira é. Francamente, hein, minha senhora. Francamente. Ah, francamente digo é. eu, galera. Vai encontrar com a Lu. Banheira, banho está aqui how so one Tchau, obrigado, desculpa tchau. mais uma vez. Tchau. Nada. Ah, eu não queria que seu amigo tivesse indo embora. Só tava passando por aqui e te vi e resolvi passar pra dar um oi. Mas assim, é amigo, amigo mesmo ou tem alguma coisa aí no ar que eu não percebi? Till I get up Time is barely out of side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no I don't wanna mm -hmm. waste what's left A gente tem mesmo que descer Atrasadíssimo, atrasadíssimo, atrasadíssimo, hoje eu tenho certeza que alguém vai me matar, alguém vai me matar e vou ocultar o meu cadáver, Bruno. Que tá tanto que... tempo é assim, ó. Atraso, Bruno, atraso. Não fala que eu chego atrasado sempre? E olha que dessa vez nem fui eu, tá? Nem fui eu. Ah, cara, tá aqui... Deixa, que... deixa que... eu te falar uma coisa. O quê? Tem tanto tempo que a gente não faz nada aqui no carro. Eu e você. Ah, e resolveu fazer isso logo agora que a gente tá atrasado, meu amor? Claro, claro que não, que é. né? Cadê meu telefone, Bruno? Peraí! Cadê meu telefone? Tá que aqui, graças a Deus. Bruno, telefone, vem Bruno deixa eu te só falar. Um não. Bruno, olha só. Se só gente... um pouquinho, ninguém tá olhando agora, vai. Bruno, só se um a gente fizer alguma coisa só aqui, pouquinho. eu vou ficar aqui, eles vão brigar comigo. Você é chefe, eu não sou, eu só sou um ator. Não, não é faz é isso, para de molhar essa cara. Bruno, não fecha isso. Bruno, não fecha. Bruno, não fecha. Bruno, não fecha.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 Melhor não, eu tenho muita coisa da minha tia pra resolver e chegar em casa, lavar roupa, cozinhar, vida de morar sozinho né, é difícil, mas não vou reclamar não. Eu entendo, e o que você pensa em fazer depois de toda essa maratona? Descansar, dormir, ficar em casa. então eu pensei da gente fazer alguma coisa mais tarde, o que, que você acha? Pode ser. Mas só se fosse depois das nove, porque eu tenho um amigo que acabou de perder o pai e eu preciso ir lá saber notícias dele. Não, às nove tá ótimo pra mim. Posso levar um vinho? Um vinho seria ótimo. Né? Então tá bom, continuo Tá bom? E vai demorar se não souber voltar ao menos mande notícia. Cê acha que eu tô louco, mas tudo vai se encaixar Tô aproveitando matar, ó, Mais uma vez atrasado E que isso? Eu não me atraso tanto, tanto, tanto assim, eu tô me metade nos no, no dias pares e nos dias ímpares, é só isso. Eu também não trazendo tanto assim, vai. Eu, olha só, o, eu tô fazendo compromisso radiado, já vi, poxa, e o filme me trouxe super maravilhoso pra cá e ó, o meu figurino, já sei que eu tô em conte. Eu, eu, eu, nem, eu nem vou. Eu nem vou demorar tanto assim, eu não vou. Ih, gente, o que foi? Você é uma mesma espronta. Né? Ai, mais do que tudo. Ele parece chamar muito também. Eu, eu percebo. Até porque se ele me engana, meu amor, ele faz isso muito bem. Eu fico olhando, sabe? Longe de mim parece ser inveja, Deus sabe? É... Aí eu penso, será que um dia eu vou ter um amor assim? Olha, gente, eu tô querendo ter nem é que isso? Ah, sei lá, é. É, eu já levei tanta bordoada da vida quando o assunto é amor. Tanta profetada. Ah, Olha, gente, devolve. Devolva tá, a amor só não te dando um tapa na cara fala, dois na cara dele acabou. Assim, amigo, eu acho que o amor não deve te controlar, mas você pode controlar o amor. Porque quando você controla o amor à sua volta, aí tudo acontece. Talvez quando isso acontecer, você poder viver a sua história de amor. E não vejo de gracinha, não que eu sei que você tá vivendo um, um romancezinho aí com um atorzinho lá da novela da, da, da tarde tá? Ou será que é por falta de bastidores? É, ele preenche bem o vazio que tava tá na minha vida, fora essa loucura de estúdio. Então, olha aí, já tá começando a escrever a sua própria história de amor e tá falando que não vai viver? Que isso, gente? Ai, ah, tava tá pensando... A gente podia marcar com ele um jantarzinho, porque ele me chamou pra sair pra fazer alguma coisa eu nunca fui. Tô devendo mesmo. O que que você acha? É, eu ia lá. Então, olha oh. só, hoje quando eu sair, já combino com o Bruno e a gente faz um programinha. Só casal, eu, você e ele e Bruno. Hum, deixa eu tá certo, hein? Agora vem cá. A gente tem que gravar essa uma agora. Tem, tem sim. O pastor já tá se lá embaixo. Tá bom, vamos, vou me trocar lá, vou fazer tudo lá, ó. E vem cá! quero saber de alvo quero saber de Que coisa que negócio é esse? Aquele cara que faz o ator lá. Para, Ele tá pegando, faz tá, ele, ela tá, vai... Tá, tá, tá. Menina ator não pega ator, isso é coisa de um F7 que passa domingo. Não pode, não pega, não pega, não pega ator. ator, pega ator, pega ator. Não. não tá, não me conta, mas é verdade. Certeza, tá? Sim. Oi, tudo bem? Sou eu, Alexandre. É o rapaz que tava interessado na vaga do quarto. Isso. É que eu acabei de chegar aqui numa praça. Hum. Praça das Andorinhas. Ah. Sim. Achei aqui na placa. Praça das Andorinhas. Tá. Então é só seguir essa rua reto. Tá. Maravilha. Logo, logo eu tô aí, então. Muito obrigado, viu? Esse quarto tem que dar certo. Vai dar certo. Prontinha. Bem basiquinha. Pra não chamar muita atenção. Até porque essa campanha já é sua, Leila. Uma campanha que vai ser vista por todo mundo e já é sua. Ai, tô pronta e nem tô atrasada hoje. E ah não, Érico me ligando Não vou atender não Não vou atender você hoje, Érico Nada, nem ninguém vai tirar a minha paz Hoje eu não vou permitir isso Eu só vou falar com você agora Quando eu quiser, quando eu tiver afim Depois que eu conversar com o Guga E estiver me sentindo melhor Hoje não Agora eu vou em paz Para esse desfile que vai ser meu Ai, vamos lá, Leila, vamos lá. Eu sei, mano, mas também não é assim. Eu achei que você já fosse estar em casa. Você mesma falou que chegaria cedo hoje. Ah, mas tudo bem. Eu fico conversando com a tua avó até você chegar. Não, de jeito nenhum. Eu vou ficar aqui pronto. Também não tô desesperado. Tá bom, então. E vê se não demora. Beijo. Ninguém aqui é puro. Anjo ou demônio Nem sabe a receita de viver feliz Não dá pra separar o que é real do sonho E nem eu disse Perfeitando, obrigado mesmo, viu? Eu cheguei no dia, sua música. Desculpa o que atraso, o vídeo não vai acontecer. Mas vem cá, esse negócio a gente ter chegado. Tra... Não, não vai pendurar essa cena, não vai atrapalhar isso, não, gente? Não, a gente vai atrasar um pouco, mas a gente tá com uma frente bastante boa, então fica tranquilo. Você fica aí, tá liberado e eu voltando pro estúdio porque, né, você sabe. Olha só, deixa eu te falar você quer falar falar. Não esquece, tá? Porque eu não vou... Olha, sei lá, que eu vou pegar e vou te mandar vou mensagem. tá? Tá ótimo eu vou falar com o Dudley e marcar esse jantar. Eu posto tudo, tá E bom? amanhã nada de atraso, hein? Não vou falar, não. vou estar aqui por talvez não a Com licença, Javier. Que... Com licença, e tudo Ei, bem? tudo. Sou o Alan daqui demissora de o fotógrafo, lembra é não é vou tá Será que eu tirar vai? vai vai pode foto para foto Na foto do quê Da estúdio não é? de Pra atualizar é? o que tá acontecendo velho seu moço que a gente lhe pediu Peraí, pera aí que tá falando Bora, aí, aí. aí vai vai vai vai vai vai vai vai seu vai só vai Peraí, Peraí, seu vai só um pouquinho. Pode chamar de um vai Chama de vai já vai já vai vai vai vai vai Isso, é Toda minha Tudo Maria, Maria Eu tô falando pra você, olha só, respondendo seu áudio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 A gente precisa conversar pra chegar eu a um acordo comum sobre isso. Uhum. Vamos, vamos conversar então. Mas então, você vai pra casa? Vamos? Então eu fiquei aqui na casa do Dinho. Hum. Eu tô com preguiça de voltar pra casa sozinho. Eu posso ir contigo então? Claro que pode. Vamos? Vamos. Então, eu posso a gente. O faz tempo fazia, hein? todo só você não viu. E não adianta nem me procurar. Em outros timbres, outros risos Eu estava aqui o tempo todo, só você não viu Você tá sempre indo e vindo, tudo bem Dessa vez eu já vesti minha armadura E mesmo que nada funcione eu estarei de pé de seguido depois você me vê vermelho e acha graça Mas eu não ficaria bem na tua estante Tô aproveitando cada segundo antes que isso aqui Vire uma tragédia, e não adianta nem me procurar Em Se ele era 298? Era, era assim. Caraca, não acredito! Eu perdi o um ônibus no ponto. Fala sério. <risos> meu Deus, meu Deus. Bruno, ouve! Eu preciso, eu preciso. Sério, eu preciso pensar em roupa! Eu preciso pensar no que vestir! Olha, vou te falar sinceramente, tá? Eu acho que essa premiação tinha que ser jogada pra dois meses, porque com uma semana a gente não consegue pensar no que vestir, meu Deus! Ian, o que você mais tem naquele apartamento é roupa, falta armário. Não, é tanto não, é não! Eu tenho roupa pra usar, não roupa pra participar de uma premiação, é diferente! Não! Meu Deus do céu, eu tenho que estar... Tá, eu tenho que estar tá impecável, eu tenho que estar tá bem vestido, eu tenho que chamar atenção. Ai meu Deus do céu, eu preciso pensar urgentemente no que vestir! Eu aqui, todo preocupado em te desvestir pra gente comemorar, <risos> você tá aí pensando que você vai é vestir. <risos> para, eu tô pensando em nós dois, tá? Ah, Afinal ah, de ah. contas, você vai nessa premiação comigo, né? <risos> Ué, eu vou? Quem me convidou? <risos> para! Para com isso, seu povo, é claro que você vai. Olha, Bruno, eu vou falar uma coisa aqui, você não fica se achando, não, tá? Ah. Eu me sinto muito mais seguro quando você tá por perto. Ah, é? Sabia disso? Não sabia não. <risos> Para, porque agora você sabe. É sério. Se você não for essa premiação comigo, pô, invento uma desculpa. Invento uma desculpa. E nem apareço lá. Ai, é claro que eu vou, né? Você acha que ia perder a oportunidade de te ver com um Correio que sabe por ganhar <risos> um prêmio tão importante igual esse? Claro que não. E você tá certo, a gente tem que ver roupa. A gente tem que ver roupa, a gente tem que ficar na beca. Tipo. Na beca mesmo, só pro smoking, gravata borboleta, tipo lógica, ah, tipo tapete vermelho. Agora você tá querendo ver roupa, você quer tapar Ué? tudo. Mas era você que tava pensando em tirar a roupa pra comemorar, Bruno? Não, Tirar eu tô sempre pensando. é o próximo passo, saiu bem depois. Ah, é? Uh -huh. O que, é que você tá fazendo? Pode foca ser... no trânsito, foca no trânsito. O que, que, que, que, que você que tá fazendo? E aí, eu tava brincando. Para! Não, ah, tem Primeiro você taca a folga, agora você quer simplesmente correr. Olha só, foca no trânsito e se você fizer qualquer gracinha e eu não chegar pra essa premiação, pra correr o um risco maravilhoso de voltar pra casa com essa estatueta, você me paga. Curte a paisagem, vai aproveitando bem relax. Quando chegar em casa, eu vou querer que você retribua gentileza. Oi. Olha, mais uma vez, desculpa. Desculpa, sou muito estabanado. Não, tá tudo bem. E que bom que você alugou o quarto com a dona Aracy, né? Ela é uma senhorinha muito fofa e muito acolhedora. Sim, ela é. Inclusive, eu já tô vindo pra cá amanhã mesmo. Hum, já avisei pro meu amigo de quarto que o apartamento tá liberado. Esse negócio de morar de favor não é pra mim, não. É, eu sei. Mas que bom que deu tudo certo, né? Eu te desejo boa sorte e boas-vindas. Muito obrigado e, mais uma vez, desculpa. <risos> Olha só, eu tô, tô indo pra uma passarela. Você vai pra aqueles lados, não? Não, eu vou pro lado oposto. Na verdade, eu vou passar num lugar antes de ir pra pensão me encontrar com a Manu. Ah, tá. Então a gente se esbarra, né? Já que você é amigo da neta da dona da pensão. É. Bom, a gente se esbarra por aí. Fui. <risos> e aí você, deixa isso aqui. Eu não tô aqui pra sofrer. Meu telefone. Vou sentir saudade. É, é pra que assim, mesmo quando eu não estiver por aqui, a gente feliz. fala, né? Bye bye, tristeza tá. não precisa, precisa voltar. Abraço. Eu não tô aqui pra sofrer. É. Vou sentir saudade pra quê? Quero ser feliz. Bye bye, tristeza não precisa voltar. Bye-bye, tristeza Bye-bye, tristeza Bye-bye, tristeza Não precisa voltar Já sei errar sozinha Sem pedir conselhos Se eu sofrer, quem é que vai chorar por mim? Já sei olhar pra mim O que foi? Não tive tempo de ver, marcar o salão, não tinha horário, tô fazendo minha unha, o que que foi? Eu perdi alguma coisa? Ela tá se embelezando pro morador novo. O comprador da cobertura? <risos> Menina dedicada por ele no elevador. Um homem bonito, charmoso, educado, falou comigo. Deu bom dia. <risos> Cheiroso que só. Hum, e dona Aurora já tá jogando seu charme pra ele? O moço ficou viúvo tem três meses e ela tá achando que ele vai ter cabeça pra isso. Gente, ela ficou viúvo e vai ficar sozinho. Só se ele quiser, né? O pessoal tá falando aí que ele é sozinho, que ele não tem filho, não tem neto, só tem um cachorro. A mudança dele chegou hoje. Disseram que ele quitou aquela cobertura sozinho, à vista. Como é que a dona Aurora tem todas essas informações? Um juiz aí, ué. Meu amor, só você que eu quero ficar bem, plena, sabe? Com a unha bonita, cabelo, pele. Quando eu encontrar com ele de novo, eu quero ser lotada. Eu não quero ficar andando assim, que nem eu ando no dia a dia, não. Pra quê? Ninguém me enxerga. Mamãe, isso é loucura. Agora, tomara que seja alguém decente, porque dinheiro, cobertura, não falta caráter de ninguém, não. Ah, bem lembrado, meu amor. Ai, gente, eu não disse que eu quero casar com ele. Só quero conhecer o viúvo. Pelo menos não agora, né? Hum. Ai, deixa que eu voe, não tô na hora de mamar. Eu tenho pressão de fazer minha mãe também, então. Outra vez Tanto que não seja pra mostrar pro meu viúvo. Seu? Então, não. pra que agora se esconder? Você deve o saber hum. o quanto me ah. amei. Muito obrigado mesmo pelo café Desculpa ter tomado tanto assim do seu tempo Mas eu fiquei feliz que nós chegamos em um acordo E que fechamos esse trabalho Pô, que isso, cara, ó Eu que te agradeço, ó, fica tranquilo Eu vou fazer o possível e o impossível Pra resolver todos os problemas da sua empresa Claro que vai, com certeza Posso contar com você amanhã, então? Pode Às nove? Pontualmente Tá bom então, marcado então tá, vai tá com bem. Deus, hein, Nevi? Valeu, obrigado, tá? Um vai abraço, tá tchau, tchau. Ah, caraca! Não acredito que eu fechei o emprego sem sair de casa, meu Deus do céu. Ai, obrigado, senhor. Obrigado, obrigado. Obrigado. Be the man that you adore. You don't seem to know Seem to care what my heart is for Amigo vai ser maravilhoso Não, conta tudo pra gente Pra gente comemorar junto Vai passar na TV? Gente, maravilhoso Não, então aqui o Nando e o Rafa estão aqui comigo Mandando um beijo pra você não, tá, tá certo. Amanhã, então, a gente comemora junto. Comemora aí com o Bruno hoje, que amanhã a gente comemora junto. Pede pra ele deixar um pouquinho de dinheiro pra gente, hein, pelo amor de Deus. <risos> tá certo. Até amanhã. Beijos. Bom, pelo visto, em notícia é muito boa, né? Maravilhosa. Ele foi indicado como... Melhor ator da novela que tá participando Gente... Pelo amor de Deus. Deus, gente, ele merece muito esse prêmio E ainda de... vamos votar pra ele ganhar Claro, coisa é. A gente pensando nisso, tô até pensando em voltar pro teatro Que meus... Tá querendo ganhar um prêmio também? Mas, gente, como é que pode? Já não foi nem desse pra mim? Claro que não, claro que não É porque estar no palco me faz bem Diferente pra bem enfim, a arte me faz bem Acho que me faz bem também Combinei da gente conversar amanhã Tá bom, um cafezinho. Ah, e a Leila tá no Brasil. Sério? Ah, essa é a melhor coisa que podia acontecer nesse momento. Tô precisando muito conversar, sabe, de coisas boas na cabeça, que senão eu vou acabar surtando. É, eu posso ir no banheiro? Pode. pode. Ah, se prepara, tá, que a gente já tá super atrasado. Ah, tá bom. Vai lá que depois a gente vai. Ah, então, mas ele falou mais alguma coisa? O você ou Não. Ele me contou só algumas coisas e tá fazendo suspense, sabe? é a cara dele mesmo, né? Sim, Lelo. Eu gelei quando eu vi ele. Eu achei que naquela hora eu tava tudo perdido. Mas aí no final deu tudo certo. Eu consegui sair correndo e, e aí eu escapei. Mas pode deixar, agora eu vou eu vou ficar bem mais esperto, tá? Mas se ele voltou pra ir, eu tô até mais tranquilo. Se você souber que ele vem pra cá, daí você me avisa. Ok? Beleza. Não, pra isso eu nem tô vendo, nem dinheiro pra isso agora. Eu tenho que me preocupar mais se eu vou comer, pagar as contas. Eu já deixei um monte de currículo. Vai dar certo. Quando der tudo certo, daí as coisas se encaminharem, eu me preocupo com isso. Tá bom, Lelo, pode deixar. Não, eu vou me cuidar. Tá, agora eu quero só cama e mais nada. Tá, beijo. Se eu já jantei, se eu quero um leitinho quente, sei lá. Já vai! Entra, dona Darcy pode entrar. Oi. Oi, oh, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada não, mas aqui é como você é sempre sozinha, eu pensei em te apresentar umas pessoas legais. Será que a gente pode entrar?